família e o amigo fraterno, nós sem dúvida nenhuma chegaremos a um ponto desejado, um objetivo que está bem ao nosso alcance. Uma boa festa! I Me too never knew I'd feel so long Festa para a gente retomar as nossas atividades sociais, o nosso convívio social e ter novamente o sócio e o amigo presentes aqui ao nosso clube. Essa festa então ele é totalmente dedicada a vocês. Never knew I'd feel so lonely now And need you by the side Cause only you can make my way